Olá, bom dia, bem-vindos aos dias de bricolagem da Leroy Merlin. Eu sou o Francisco Mendes e em nome da UHU venho apresentar-vos um projeto que não raras vezes é uma necessidade comum a todos nós. Como aplicar ou remover silicone já usado? Esta, sendo uma tarefa simples, é das coisas que cria dúvida em alguns uh, utilizadores. Nomeadamente, como retirar silicone? Se podemos retirar e aplicar de imediato, em que condições e qual o tipo de silicone e é a aplicação a executar. Nesse sentido, temos que perceber para que serve um silicone. O silicone serve para vedar juntas em banheiras, cerâmicas, casas de banho, balcões de cozinha, etc. Muitas vezes, na, na aplicação do próprio produto, temos que saber escolher o produto indicado para cada circunstância. Por vezes, nem sempre escolhemos o silicone adequado. Não raras vezes acontece que temos dúvidas quanto à sua aplicação. O silicone serve especificamente para vedar em situações de mosaicos, azulejos, paredes, banheiras, sanitários, balcões de cozinha, etc. Também é específico para sanitários. Especificamente para sanitários. Para bases de chuveiro, chuveiros de parede, etc. Como uh, escolher o um silicone? Normalmente temos a dúvida: qual é o silicone ou o produto mais indicado? Se queremos utilizar um silicone no interior, especialmente em cozinhas balcões de cozinhas. Recomendamos o HU Super Silicone Cozinha, porque se trata de um silicone que tem a certificação de contacto com alimentos. Se se trata de casas de banho, recomendamos o HU Super Silicone, que existe em branco ou transparente, conforme a ocasião, sendo que o branco mais indicado para as louças sanitárias e o transparente mais indicado para vidros e espelhos. Se pretendemos utilizar um silicone no exterior, deveremos ter a intenção na escolha de um silicone que tenha uma alta resistência aos raios ultravioletas. É importante reter que as superfícies a tratar devem estar sempre muito bem limpas, sem gordura, sem sujidade, sem poeira, sem ferrugem. Muito importante fazer esse, esse processo, escolher bem a superfície e os requisitos que a superfície assim o exige. Temos exemplos de como poder remover silicone. Temos aqui uma junta, vamos imaginar que este silicone já não está uh, nas melhores condições e temos que proceder à sua substituição. Podemos usar, no caso está seco, um removedor de silicone que vaporizamos sobre a junta Deixamos atuar um bocado e com a ajuda de uma espátula indicada para, para o assunto, podemos proceder à sua remoção. Após a remoção do silicone usado, como vimos, deveremos, a superfície vai obedecer a certos requisitos para o passo seguinte. As superfícies, como já foi falado, devem estar limpas, secas, desengorduradas, sem ferrugem e sem poeira. Como se trata de uma reutilização de um novo silicone, correndo o risco de haver fungos ou velores na junta anterior, nós recomendamos o uso do removedor de velores durante 5 minutos. Extremamente importante e essencial. Borrifamos para a junta, aguardamos os 5 minutos e depois devemos, e é fundamental, enxugar muito bem a superfície e deixá-la secar para que possamos iniciar o passo seguinte à aplicação do novo silicone. Após a remoção, a, a remoção do silicone usado, como já tivemos a ocasião de verificar, vamos processar então à aplicação de um novo silicone. Para isso, é importante que façamos uma banda com a fita do pintor, que nos vai permitir que a junta fique com o um acabamento perfeito e retilíneo, sendo também melhor para o acabamento da própria junta. Ao escolhermos um super silicone, fazemos um excelente investimento, pois, como vimos, é extremamente resistente aos mofos, tem uma excelente aderência e as juntas e as emendas vão permane permanecer impermeáveis e elásticas durante muito mais tempo. Com uma espátula multifunções, podemos abrir o cartucho, aplicar a respectiva ponteira, tirar a tampa, e devemos ter o cuidado de fazer um corte na diagonal para que a junta se ajuste às superfícies. Aqui está. Colocamos o cartucho na nossa pistola. Situações há em que este produto também existe em tubo de 150 ml e naturalmente é aplicado manualmente para uma bricolagem mais pequena. Vamos então aplicar o cordão de silicone após a remoção. Como podem verificar, se assim ficasse, a junta não ficaria com um aspecto muito perfeito. Com uma espátula e uma solução de água com sabão sem ácido, podemos ligeiramente ometecer e a espátula, ou com o dedo, naturalmente, poderemos então finalizar a junta de uma forma totalmente perfeita. Gesto contínuo, linear, após o qual... Deveremos remover as fitas. Podem verificar e pode acontecer naturalmente que há resíduos que ficam, podem ser remo removidos com um removedor. Estatânio, e mesmo depois de a acontecer ou removem-se mecanicamente ou com um produto que serve para remover silicone. Vamos deixar ali para poderem ver que se pode remover de qualquer, em qualquer das circunstâncias. Após a qual temos uma junta perfeita, bem cons conseguida e com uma excelente capacidade de vedação que se, que se manterá permanentemente elástica e impermeável. Super Silicone tem características muito especiais, tem 100% de proteção à cor, é resistente a fungos e a bolores, é de fácil aplicação, como vimos, é resistente aos raios ultravioletas e às intempéries. é resistente a temperaturas entre os menos 50 graus e os mais 180 graus, Perdão. é não pintável. Todas estas características estão a dispor nas fichas técnicas dos produtos naturalmente. Podem consultar e verificar. Sempre que seja necessário utilizar um produto com uma capacidade de vedação ao nível sanitário, no caso, super silicone, cozinhas e casas de banho, a solução ideal são os nossos super silicones. Muito obrigado.